Olá, tudo bem? Neste vídeo, aprenderemos sobre os processos de formação de palavras. Faremos a diferenciação entre derivação e composição. O que há em comum entre queijo, sorvete, manteiga, iogurte e requeijão? Além de serem deliciosos, todos são derivados do leite. Na língua portuguesa ocorre algo semelhante. Note que entre as palavras amor, amado, amador, amante, amável, amavelmente e amoroso, há algo em comum, todas são derivadas da palavra amar. E você deve ter percebido que o que aproxima essas palavras é, além de iniciarem com am, o significado. Assim, amarelo não tem a ver, não se deriva de amar. Agora, se eu digo pão, você imagina isso, correto? E queijo? Essa imagem serve? Mas se eu digo pão de queijo, a imagem é bem diferente, não é mesmo? Essa delícia da cozinha mineira tem seu nome composto pelas duas palavras, pão e queijo. Mas seu significado é autônomo e diferente das duas primeiras. Vamos começar a distinção entre derivação e composição tratando da derivação. Derivação é o processo pelo qual se obtém uma nova palavra chamada de derivada a partir de outra já existente, chamada de primitiva. O que une essas duas palavras é uma base de significação, chamada de raiz ou radical. Amigo é um substantivo ou adjetivo, depende do contexto. E é a primeira palavra que chegou à língua portuguesa, é a palavra primitiva. Usando o radical vindo do latim, língua da qual se origina nossa. Amizade é um substantivo que indica a relação que une amigos e foi formada pelo acréscimo de um elemento à palavra primitiva. Esse elemento que adicionamos para formar palavras derivadas, recebe o nome de afixo. Esses afixos são de dois tipos. Prefixo, que é colocado antes do radical, ou sufixo, que é colocado depois do radical. Voltando ao exemplo, a amizade recebeu um sufixo, no caso, a terminação "-ade". Os sufixos têm uma característica, podem criar uma nova palavra pertencente a outra classe de palavras. No nosso exemplo, isso não ocorreu. Será que conseguimos formar outras palavras de classes diferentes, derivadas de amigo? Vou lhe dar um tempinho para pensar. Amigável é um adjetivo, e os adjetivos caracterizam o nome. Por exemplo, na expressão relação amigável. Amigavelmente é um advérbio, e os advérbios caracterizam verbos. Por exemplo, na expressão conversar amigavelmente. Mas, se colocarmos um prefixo, a palavra formada mantém a mesma classe da palavra primitiva. Você pensou em alguma palavra derivada de amigo? Eu coloquei um prefixo e formei inimigo, que também é substantivo ou adjetivo, assim como amigo. Mas o prefixo fez com que a palavra tivesse sentido oposto. Agora, se eu digo trabalho, que outras palavras derivadas você consegue listar? Trabalhar é um verbo, porque descreve uma ação. Trabalhador é um substantivo e dá o um nome a quem trabalha. Trabalhoso é um adjetivo, pois caracteriza o nome. Trabalhosamente é um advérbio, e se liga a um verbo. Viu que usamos em todos os exemplos apenas sufixos? E o adjetivo feliz? A que outras palavras você consegue relacioná-la? Se eu coloco um prefixo, forma o um adjetivo infeliz. Agora, se eu coloco um sufixo, Forma o advérbio felizmente, o verbo felicitar, e o substantivo felicidade. E observe que, se eu colocar um prefixo e um sufixo, eu formo o substantivo infelicidade e o adverbio infelizmente. Vamos observar agora o adjetivo normal. Você consegue colocar um prefixo e formar outro adjetivo? Anormal é o adjetivo que a gente forma, viu? E se, em vez de um prefixo, colocarmos um sufixo? Pensou em algum exemplo? Que tal o substantivo normalidade? Ou o advérbio normalmente? Quem sabe, talvez, o verbo normalizar. E se tentarmos agora colocar tanto um prefixo quanto um sufixo? Eu pensei na palavra anormalidade. E você? Você pode exercitar esse conceito a partir da observação do dia a dia. O livro pode ser comprado na livraria. A pizza, na pizzaria. Aquilo que é belo tem beleza. Quando alguém vai construir algo, faz uma construção. Se a derivação forma novas palavras a partir de um radical, a composição forma novas palavras a partir de dois ou mais radicais. Vimos no começo da aula o pão de queijo, formado por dois radicais, pão e queijo. São exemplos também desse processo de composição. Passatempo, formado pelo verbo passa, mais o substantivo tempo. Beija-flor é formado pela forma verbal beija, mais o substantivo flor. Obra-prima tem na composição o substantivo obra, mais o adjetivo prima. Arco-íris tem dois substantivos, arco e íris. Sexta-feira é formado pelo numeral sexta, mais o substantivo feira. Girassol, escrito numa grafia só, tem na formação o verbo gira, mais o substantivo sol. Planalto é formado pelo substantivo plano mais o adjetivo alto. Vinagre tem o substantivo vinho mais o adjetivo acre, que indica a característica de acidez. Fidalgo, olha que curioso. Tem o substantivo filho mais a preposição de mais o pronome algo, filho de algo. Embora é resultado da preposição em mais o adjetivo boa, mais o substantivo ora. Percebeu a diferença entre derivação e composição? Então, resumindo a aula de hoje, vimos que a derivação forma palavras a partir de um radical, uma palavra primitiva, por meio de prefixos ou sufixos. Se acrescentamos um prefixo antes do radical, não se muda a classe de palavras. Quando acrescentamos um sufixo depois do radical, em geral, a classe de palavras pode se alterar. Composição forma palavras a partir de dois ou mais radicais. Ficou clara a diferença? Então, é momento de ir embora. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!